Olá, bem-vindo aí à última aula do curso Gerenciamento de Obras para o Design de Interiores. E nessa aula eu quero fazer uma, uma apresentação para você sobre como ficou o apartamento, um pouco do antes e o depois do desenvolvimento aí do, do gerenciamento de obras. Então eu queria mostrar aí as primeiras fotos do apartamento, feitas logo que entramos no apartamento. Ele não tinha nada, foi comprado novo e não tinha nem, nem nenhum tipo de piso na, na nas áreas sociais, somente na área nas áreas molhadas, né? Então foi feito toda a obra do início do zero. E na aqui uma, algumas fotos da sala de estar, fotos da, da, da varanda, como é que como elas eram originalmente, né? A foto da da cozinha que não tinha aí Nenhuma modificação, né? a foto dos banheiros, dos dormitórios. Então você pode ver que está tudo. Foi comprado o apartamento todo vazio para poder desenvolver aí todo o projeto e acompanhamento da obra. Então eu tenho aqui a planta humanizada, que é o projeto que foi apresentado para o cliente. Aqui a gente pode explicar para o cliente aonde. Ia ser feito toda a modificação, um pouco da escolha do mobiliário, aquela parede que foi demolida, que está bem aqui, né? A parede que foi demolida para a construção daquela estante, que é a, a estante onde tem a, a sala de TV, né? Então, tudo isso, todo esse projeto aqui foi utilizado e foi desenvolvido aí para o cliente antes de é, entrar na obra, antes de começar qualquer é, intervenção lá no espaço. Também foi desenvolvido aí um projeto de iluminação é, para que ficasse uma obra é, uma iluminação adequada, uma iluminação aconchegante, é, os pontos de iluminação todos com, com as medidas, com as cotas, para que isso é, fosse executado corretamente lá durante a obra. Então essa planta ela é levada para a obra para poder o eletricista consultar essa planta para executar e colocar tudo é, todo o ponto de iluminação é, no lugar correto, posicionar o ambiente certo, na distância correta da parede. Tá? Então essa planta, é, todo esse projeto, essas plantas foram é, muito bem produzidas, os detalhes foram muito bem produzidos também, né? tem aí detalhe de, de mobiliário detalhe de elétrica, detalhe de hidráulica, todas as modificações foram muito bem feitas, muito bem desenhadas para que a obra ficasse é, muito bem produzida, para que a, o, o, o objeto final da obra fosse um, um projeto que o cliente entra no espaço, o cliente se sente bem, é, o cliente percebe que foi é, projetado ali com cuidado, o cliente percebe que foi desenvolvido a construção com cuidado, com zelo, para isso que funciona, para isso que serve aí o projeto de arquitetura e detalhamento, projeto executivo aí durante a obra. Tá? Aí um pouco da foto, de alguma imagem dos detalhes, é aqui um, um, um nicho entre a sala de jantar e a, e a cozinha, tá? que essa parede aqui foi demolida para poder... É, abrir um pouco mais de espaço ali para cozinha e um pouco de espaço dividir um pouco de espaço aí com a sala também através desses nichos decorativos então tem aí alguma estou mostrando aí algumas imagens do início da obra né que foi a primeira parte a primeira etapa que foi a parte de proteção é, de piso proteção dos vidros aqui da varanda proteção da porta da da sala vídeo a sala com a varanda, a porta está protegida aqui com o papelão, protegeu os vidros para que não acontecesse nenhum acidente, não quebrasse nenhum vidro, não estragasse aí a pintura do cachilho também. E aí a parte de demolição, aonde foi demolido parede, aonde foi demolido é, forro, aonde foi tirado revestimento de parede, tudo para que acontecesse aí a troca e a reconstrução, posterior do apartamento, né? então a reconstrução do apartamento, onde foi colocado aí, nivelado o piso da varanda com a sala de estar, o, o forro de gesso que não tinha, o forro de gesso que foi feito na sala de jantar com o estar, estar, então, o forro aqui finalizado, a parte de reconstrução é, de, da alvenaria, da construção mais pesada da obra, ah, o ar-condicionado que foi... É, colocado, porque não tinha nenhum ar-condicionado, não tinha é, nem a infraestrutura para o ar-condicionado, isso tudo foi é, feito durante a obra, foi feito no projeto e foi executado aí na obra. A parte de reconstrução dessa parede que foi demolida, que é essa aqui, é a parede né, do, da, da sala de estar, onde ficou o, o móvel da sala de TV, né? na verdade não é na sala de estar, é da sala de TV, e essa parede foi refeita aí com drywall, com acartonado, o, toda a parte da elétrica, a furação, isso tudo foi, foi feito dentro da parte de reconstrução do espaço. E depois veio toda essa parte de instalação dos materiais, do porcelanato da sala, o porcelanato de dentro do banheiro, que é aquele porcelanato que imita madeira, os pisos vinílicos dentro do, dos dormitórios, a instalação de pedras e cubas nos banheiros, tudo isso foram as instalações de materiais e revestimentos e durante esse tempo, no meio do caminho, as escolhas de papel de parede, as escolhas de, de sanitários, as escolhas dos metais, dos eletrodomésticos que foram todos colocados, né, isso não foi executado dentro da obra, então esse, esse é o momento que você sai com o cliente, executa compras, né, conversa lá é, nas lojas e o cliente efetua as compras para entregar, então tudo isso foi é, pensado antes, né, que momento certo seria de realizar as compras, isso tudo a gente começa a acompanhar lá no cronograma, né, uma aula que eu falei lá no meio do curso, e aí você consegue... É, controlar o tempo correto de executar essas tarefas aí, né? De encomenda de material, de compra de material, de entrega. Tá? Então, é muito importante, é, por isso que é importante acompanhar através do cronograma, para não haver erro e atraso na hora da entrega de algum material. E depois a instalação de mobiliário, é, que eu comentei agora numa aula aí para trás. Então todo o mobiliário foi instalado e executado por uma empresa, um profissional muito bom, e entregou todos os materiais do prazo, entregou em dia, a montagem desse material todo de marcenaria acaba demorando bastante, né? então é uma etapa que demora muito na obra, essa etapa de finalização é, de acabamentos, né? re, os revestimentos no geral, revestimento de piso, revestimento de parede, nos banheiros, cozinha, marcenaria, essa parte demora muito, porque é muito detalhe e precisa estar tá bem acabado, bem executado, porque é o que mais vai aparecer na, no apartamento depois. Né? Então, é, precisa mesmo tomar um, bastante cuidado nessa hora de executar esse tipo de trabalho de marcenaria e revestimentos. Então eu tenho desenvolvido desde o início do projeto a planta do layout especificado. porque ela é importante? Porque eu consigo colocar aqui é, as referências dos objetos que eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer algum pedido, por exemplo, as cadeiras, os sofás, poltronas, a mesa de jantar com as suas cadeiras. Eu costumo deixar esse, esses materiais para serem entregues mais para o final da obra, porque se entregar é, no meio da obra... No começo da obra você vai precisar encapar, você vai precisar proteger. Mesmo assim, você corre o risco de estragar algum material, algum móvel que foi entregue antes da hora. Então, são móveis que não precisam é, ser montados, eles são entregues e já podem ser logo, imediatamente instalados. Né? Por exemplo, um sofá um sofá pode até entrar um, semi-desmontado, mas ali é ele é entregue e montado na hora, muito rapidamente, a mesa de jantar, as cadeiras, então são objetos que não precisam estar na obra é, desde o começo ou na metade da obra, então são objetos que são entregues depois, depois do piso é, instalado, depois da pintura feita, a marcenaria já montada, então são objetos que são possíveis de serem entregues depois. Então eu quero mostrar um pouco para você, do antes e o depois do apartamento como é que era antes logo que foi entregue o apartamento, como é que ficou depois do projeto e do gerenciamento de obras aí começando pelo banheiro do casal onde logo que o banheiro foi entregue, né, a pedra original os revestimentos originais os revestimentos escolhidos e a gente precisa prestar muito bem atenção nos detalhes tá, para poder executar porque é isso que vai chamar muito a atenção depois do do ambiente montado, depois do ambiente pronto. Olha só o banheiro, o lavabo, como é que era antes, como foi entregue, como ficou o lavabo depois da reforma, depois do gerenciamento de obras, com a substituição aí da, da pedra, substituição do vaso sanitário, os materiais instalados. Então, tudo foi é, montado, tudo foi gerenciado com cuidado, com observando bem os detalhes, porque os detalhes valorizam demais a, a obra valoriza demais o ambiente depois. A varanda, logo que foi entregue também não tinha nada, foi, é, só tinha o, o piso que foi removido também, porque foi nivelado o piso da, da varanda com o da sala de, de, de estar e jantar, né, como a gente já tinha conversado antes. Então, olha, aqui no, no, no meio do processo, como é, logo que iniciou a obra, e aqui também nas primeiras instalações de mobiliário e o resultado final depois da varanda montada depois da varanda pronta ficou uma varanda super agradável com é, materiais de alta qualidade o ah, um projeto muito bem desenvolvido também e aqui a sala de estar ah, logo que foi entregue né tava só aí na, na laje foi desenvolvido toda a parte de contrapiso, instalação de piso, a demolição daquela parede que foi instalado depois a, aquela estante, onde ficou o painel de televisão. Então, essa, esse é o resultado final, depois de, de feito o projeto, gerenciado a obra. A sala aqui um, integrada, né? a sala de estar com a sala de TV e a sala de jantar, que fica onde foi tirada a foto, é a sala de jantar ainda na sala de, de estar e jantar aqui de outro ângulo aqui a porta que vai para a cozinha aquela parede aqui à esquerda ela foi demolida porque foi desenvolvido ali esses nichos né, para colocar objetos de decoração então a mesa de jantar logo ali à esquerda então olha só a diferença do ambiente vazio o ambiente depois com o projeto executado né? então foram muitos móveis, muitos detalhes, é, muitos materiais instalados, e isso sem um acompanhamento, um gerenciamento de obra bem feito, você se perde, você não consegue é, coordenar todo o, toda a instalação do toda a execução de obra. Olha por esse outro ângulo daqui da sala de jantar, é, para observando a varanda, né? então não tinha também não tinha nada, e foi aqui a porta da cozinha, né? a mesma porta ali, e quase o mesmo ângulo aí, essa foto da, da sala de estar, também ficou um ambiente muito, muito gostoso, um ambiente muito agradável. E o antes e depois do dormitório, da suíte master, onde estava aqui na primeira foto o apartamento logo para iniciar, os trabalhos, tá aqui dá para perceber que está com um, as proteções de papelão no chão, né então tava para começar aí a obra, e depois da obra executada, depois do projeto executado, e a obra desenvolvida no, no, no apartamento, a gente tem aqui a, a foto mais legal do, do ambiente, né a melhor foto do ambiente, onde dá para perceber que foi desenvolvido o forro de gesso, a iluminação, a pintura de parede, a escolha dos, do, do mobiliário, da cama, do painel de parede lá no fundo, né? é, atrás da cama, da cabeceira A escolha dos quadros, ou a instalação do piso é, vinílico, a, o mobiliário que foi é, comprado e aí, contratado aí, pela marcenaria Então tudo isso foi gerenciado aí, no, durante esse projeto, durante esse trabalho todo e ficou um ambiente muito legal, muito agradável. Um dos ambientes que eu considero que foram um, um dos mais é, aconchegantes aí. O casal adorou esse ambiente, esse espaço. E aqui, o antes e o depois da cozinha. Onde eu tenho aqui a cozinha original, com os revestimentos originais, a pedra também. Né? A pedra, uma pedra era pequena. E depois de desenvolvido o projeto, foi colocado aí uma pedra de fora a fora na cozinha. Então foi... Foi feita uma bancada com muita área de trabalho, instalação de cooktop, toda a instalação de marcenaria, né? muitos armários, toda a cozinha foi remodelada, a instalação de uma, dessa pedra de mármore aqui nessa parede. Então foram vários detalhes que precisaram ser observados aí na cozinha na área de serviço, porque são ambientes que... É, Exigem muito detalhe Que é a cozinha, banheiro, área de serviço Precisa tomar muito cuidado né? Geralmente na, nas áreas molhadas Precisa tomar bastante cuidado E eu quero deixar para você é, Aqui um, um abraço Muito obrigado é, Por ter assistido aí todo esse curso Por ter chegado até aqui E eu vou deixar aí você Acompanhando algumas imagens finais De como ficaram o apartamento até lá, muito obrigado, nos vemos aí num próximo curso.